de uma tartaruga para a gente pendurar para vocês poderem estar colocando essas cacto ou suculenta tá bom? e antes de começar o vídeo eu peço a vocês que deixem seu like é, o seu joinha, né? sempre eu peço isso e aproveita também se você não é inscrito aqui ainda aproveita se inscreve e ativa o sininho para novas nova e você é ser avisado para a próxima vez, tá bom? então para essa tartaruga que vamos fazer é, vamos precisar pedaço assim ó de arame já está aqui estreca esse ferrinho aqui ó que eu tirei de grade de geladeira e essas ferramentas aqui básicas um pedaço de isopor certo e agora eu vou preparar aqui a massa de cimento e areia então vou usar uma dessas daqui ó de areia peneirada a mesma quantidade de cimento peneirado também então eu já misturei a areia e o cimento e agora vou colocando a água misturada para cola aos poucos fica assim ó a massa tá bom vamos agora começar a fazer o fundo do vaso vou colocar aqui a massa ó pessoal fica assim tá bom então aqui vamos é, marcar pelo menos o meio que é para a gente encaixar a nossa tartaruga na parede tá bom aí aqui é areia úmida certo e peneirada Ajeitando, deixando o formato de uma coxinha. Temos aqui, ó, o nosso dedo e vamos cortar isso aqui. essa latinha, ó, de cimento. Água e cola, pra gente passar aqui, ó, pra unir a nossa massinha no casco da tartaruga. Agora vamos só cobrir o casco, ó. eu tenho esses, esses aramos aqui ó é onde vai ser as patinhas dela certo vamos prender aqui Aqui a gente faz uma coxinha, ó. Aí prende por baixo aqui. Povo, vamos fazer a cabeça vamos cortar aqui o formato de uma gota Aqui e preencher com massa. Eu só peguei essa bolinha aqui, ó. Certo? Só quero que fique um pouco inclinada assim. A cabeça da tartaruga. Um pouquinho de massa. Vamos só chumbar aqui, ó. Agora vamos fazer aqui a cavidade, ó. a gente poder plantar, ok? Agora vamos fazer assim, ó, cobrinha de massa Pra começar a fazer aqui a divisão do casco Ó oh, pessoal, fiz o nariz e já cortei aqui o espaçozinho da boca, tá bom? Agora vamos desenhar aqui o caso da tartaruga. Ó, pessoal, agora vamos fazer aqui, ó, o fundo da drenagem, certo? Com o cabo do pincel. E agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas à sombra, pra gente vir dar os acabamentos, tá bom? Ó, pessoal, nossa peça secou aqui, certo? Nossa tartaruga. Aqui, ó, ó, como ficou aqui, ó, certo? Aí agora vamos só retirar essa areia daqui de dentro. Aí eu vou retirar a areia, vou lixar e já volto com ela aqui pra gente pintar. Tá bom, pessoal? Já lixei, certo? É, já passei a tinta branca para a parede Olha aqui, ó O furo da drenagem lá dentro Tá bom? Aqui, ó ficou um espaço muito bom pra gente poder plantar Ok? Lixei com lixa fina mesmo Aí eu vou usar essas tintas aqui que eu tenho, né? Mas vocês podem estar usando qualquer uma outra tinta Que tem em casa também Tá bom? Então eu vou começar a pintar e vocês me acompanhem aí Ó oh, pessoal, terminamos a pintura, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou invernizar, certo? Com tinta spray, com verniz spray. Mas vocês podem estar também usando o verniz que tiver em casa, ok? Eu vou invernizar e volto com vocês. Ó oh, pessoal, como ficou, já invernizei, certo? Agora só é esperar secar, né? Plantar e pendurar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado, quem já gostou e ficou até agora aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos, tá bom, deixa um joinha e também compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, convide os amigos também para conhecer o nosso trabalho aqui no canal, tá bom, e deixa um comentário lá embaixo do que você achou do nosso trabalho. E eu vou fazer um slide com essa tartaruga já plantada. E pendurada na parede, tá bom pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.